Você já parou para pensar nos grandes e-si da sua vida? Tomadas de decisão e fatos que mudaram o rumo da sua história. Pois é, hoje no Sonho em Prosa eu converso com um compositor que mergulhou de cabeça nesse tema, Lucas Gonçalves. Bom, Renê, um prazer poder falar aqui desse trabalho com vocês do Sonho em Prosa, tô, tô muito feliz de estar lançando esse trabalho e, e ter onde espalhá-lo e comunicá-lo, enfim, muito obrigado. Sol e chuva, eu e você Sol e chuva, eu e você Nada muda de... Cara, e você é um incansável aí na música, né? Porque se já não bastasse né, uma Glory, Vitro, agora você vai lançar um disco autoral seu, só seu, né? Conta um pouco para mim, essa é, acorda compondo, vai dormir tocando também, como é que é? Pois é, cara, eu tive, assim, na minha vida sempre fui grande entusiasta assim, da, da música, depois comecei a compor música, assim, o, o efeito de criação em mim assim, é algo que me relaxa, é algo que me, me, me põe me para põe dormir, sabe, na verdade. Me sinto bem, me comunicando dessa maneira Acho que é a minha válvula de escape Então eu sempre fiz muita música Sempre tive um fluxo bom de, de composições, ideias é, E quando não estou também compondo, só criando Eu estou gravando essas músicas aqui Gosto de aprender um outro instrumento tocando, sabe gravando Aprendendo a mixar, enfim Então, cara, eu... Tem um fluxo legal de ideias e, e tudo. Acho que a pandemia deu uma quebrada nisso um pouco, né? Só que eu já tinha os projetos em andamento, tinha esse disco. Tem um outro EP também que não lancei, que seria um outro projeto e tal, mas já tá gravado. Gosto de me misturar com gente que faz som, gosto de fazer música parceria também. Enfim, é o que me move, assim. E aí desse combustível todo aí, nasceu então seu primeiro álbum, né? Agora, né? lançado, autoral. Já tinha algumas músicas que você tinha colocado no Spotify, né? mas você compilou agora um trabalho com uma identidade própria, né? Sim. Foi isso. Eu, em 2018, eu comecei a, a perceber na, nas minhas músicas, algumas recentes e outras já datavam, sei lá, quase 10 anos, que eu usava essas metáforas do, do, do, do clima, de clima, de sol e chuva, dessas forças naturais, assim, para para representar alguns sentimentos, assim, tristeza, felicidade, sabe? Eu sempre usei muito tema solar é, para designar assim sentimentos alegres ou músicas alegres, ah, tudo acorde maior, tudo é solar, sabe? Ou aquela coisa mais... uma, uma coisa que remete mais à chuva, uma coisa menor ou nublado, assim, sabe? Elliot Smith, uma, uma uma paisagem mais fria, mais triste, assim, mais melancólica. Então, percebi que eu tinha algumas músicas que se relacionavam dessa maneira. Pela poesia tá sempre em cima dessa metáfora. E isso remete, claro, à coisa do imprevisível. E o ato também de fazer canção, para mim, é um pouco imprevisível. Eu fico a refém da, da inspiração. assim, Eu fico pesquisando, é, sem querer. Acho que o meu inconsciente fica buscando melodias, ali, atualizando melodias, letras, o que eu quero dizer e tal. Então, eu fico nessa observação contínua para tentar condensar isso e transformar em música, né? E é curioso, assim, pegando as suas músicas, né, e, e prestando bastante atenção nas letras, essa coisa do ciclo, né? Então, é, é o sol, a chuva, é, é, uma, é uma saudade, é uma coisa que, que finalizou, que terminou, né? Então, ficou muito na minha cabeça essa coisa, assim, poxa, né, os ciclos da vida que, que vão se passando e, de alguma maneira, o Lucas está discutindo ali nas letras dele, né? Essas coisas é. marcam você. Se assim, você é um tipo de pessoa que, que que tem dificuldade de iniciar novos ciclos, e aí isso vem para você como inspiração também? Olha, acho que sim. Acho que isso <risos> envolve bastante essa coisa de criar raízes, né? Seja sei lá é, com relacionamentos muito antigos, assim. Eu continuo amigo dessas pessoas com quem eu me relacionei por muitos anos, né? E, e, e no passado e sempre tem aquela lembrança, uma coisa que remete, né, cara? Alguma, algum fim de tarde, tem, tem né? aquela, aquela manhã de sol, tem, tem tudo isso e Na vida em geral, assim, eu lembro muito por isso Ah, pô, aquele dia tava chovendo e começou a chover na hora que, sei lá Eu sabe, escrevi essa música, tava chovendo, eu tava com tal sentimento, tava assim Sol, é, esse dia foi muito quente, eu lembro desse sol, eu lembro dessa e aí eu fico muito nessa preso nesse e, e tem a ver com ciclos também então isso acaba ajudando não no momento de compor acaba descendo algumas coisas né uma umas imagens assim que a nostalgia mesmo me toma de repente e eu lembro de, de desses flashes assim se estava chovendo se estava se estava mais amarelado se estava mais azulado nublado enfim eu tenho, eu tenho essa, sou assaltado por isso, às vezes, quando escrevo. Legal. Essa coisa né, da, da imprevisibilidade né, foi muito estudada pela psicologia, pela psicanálise mesmo, né, e, e se discute que, na verdade, é isso que move a gente como ser humano, né, justamente a incerteza tal, né. E aí me é. vem, me vem assim, a, a vontade de te perguntar, né, e esse novo disco que está saindo do forno agora, para onde você acha que ele vai te levar? Ou o que, que você espera né, receber dele? Pois é, eu não posso esperar nada, né? Assim, eu fico.. Estou me segurando aqui, porque é isso, agora estou aliviado, porque já, o disco já saiu. Mas durante todo o processo, eu realmente não sabia, e quando eu entrei para o estúdio, eu também não sabia qual seria a estética muito bem formada, sabe? Eu, eu, eu pensei nos músicos e pensei, ah, eu gosto, de, eu gosto desses elementos, eu gosto de flauta e tal, mas eu já chamei um produtor, que é o Luciano Tupunduva que é um cara que já meio que ele consegue pensar adiante assim na mix, ele consegue imaginar uma textura já sonora para coisa. E aí no primeiro dia quando a gente captou a bateria, ele falou: nossa cara, a gente tirou um som muito parecido com o Glenn do Wilco. Aí eu falei: pô, tá aí, um baterista que a gente ama e tira um som de bateria maravilhoso. Então vamos guiar a bateria sempre para o Wilco um pouco, vamos tentar manter isso, e fomos assim, é, sem muita referência na mixagem, sabe? Não, eu quero que soe realmente muito assim, muito assim, vamos deixar levar, né? A imprevisibilidade ali também, o disco sendo criado e como se o disco tivesse uma vida própria, né? Tivesse seu próprio, sua própria escolha, seu próprio caminho, assim. Então, eu acho que vai por aí, assim, a gente deixa acontecer, eu não sei o que pode acontecer com esse disco, a gente... Às vezes eu me pego pensando, né, me pego cheio de expectativas, mas também já me, <risos> me paro ali na hora falando, cara, não, calma, você não... ninguém sabe o dia de amanhã, vamos deixar rolando, vamos trabalhar direito para que o disco é, seja escutado, chegue a mais pessoas, enfim, mas não dá para saber, né? É a graça da imprevisibilidade, né? Exatamente. Muito bem, cara, que te traga então muito, muitas boas coisas, esse seu novo disco aí. E de todas Obrigado. essas músicas né, desse disco, qual que você separou para tocar pra gente, aqui Eu separei Se Chover 2, que é uma das últimas canções que entraram pro disco. Assim. Eu escrevi ela durante o processo, ou seja, mais imprevisibilidade ainda. <risos> muito bem, tô bom então vamos de <risos> música. Valeu, Lucas, prazerzão, cara. Valeu, Renê, prazer. Se chover Se chover Se chover, se chover.